E hoje a gente vai trazer pra vocês Feibodon! Galera, tô animado aqui, é um game de simulação, de criação de reinos aí A gente constrói a nossa economia, constrói o nosso reino completo aqui O game ele vai sair agora no dia 13 de abril pra PC não, em acesso não, antecipado E a gente queria gente agradecer gente, a galera do marketing do game por ter engano, nos enviado antecipadamente aí uma cópia do game pra gente testar com vocês aqui no canal Então bora! E eu que vou começar a gameplay! Então bora galera! bora. Eu adoro esse tipo de game curto pra caramba e tô animada. Eu já dei uma jogadinha pra já saber ali as mecânicas em si e aqui eu vou passar pra vocês o comecinho do game pra gente juntos conhecer como é que funciona esse game aqui. Vamos oh lá tá? então, o Gabi que vai explicar como é que funciona. Ua, isso, ah, eu mano. sei tudo! <risos> ó, então aqui a gente vai ter que uh, tá construindo, administrar o reino, explorar pra descobrir segredos e tudo mais. Então, ó, a gente vai ter que agora selecionar, então, um reino que a gente quer. Então, a gente pode escolher aqui, pode escolher aqui, aqui... Ou eu posso apertar aqui no dadinho pra escolher um outro que nada me agradou. Eu sou um pouco exigente, então escolher outro. Ah, talvez afete ali um pouco o bioma que a gente vai ter, o tipo de terreno, de árvore e tal, Isso. Eu sempre gosto perto da água. Eu gosto de terreno grande. Ele diz aqui o tamanho, por exemplo, se ele é grande, se ele é pequeno, médio. Tá. Eu quero ainda botar mais um, vamos ver. Meu Deus, Tem que é, ser é assim, a... ó <risos> Aquele <risos> que eu me senti em casa. Exigente aqui na criação ó, do reino, né? Ó, aqui já gosto mais, ó. Uma parada assim ou assim, tá vendo? Ah, Esse legal. aqui, ó, já gosto, ó, tá vendo? Relanara tá. É, uh, então <risos> bora. Tá. tá, eu sou uma princesinha que procuro por um princesinho. Tá. Pelo <risos> princesinho Lolô. Tá. É que quero é que, que, é que me tana? chame de Gabi Bulldog. Ah, beleza. Putz, eu não sei vocês, mas eu adoro esse tipo de jogo, cara. Me lembra alguma coisa meio Sin City, meio, sei lá, Age of Empires, alguma parada daqueles games que eram muito populares nos anos 90. All the kings and of yore forth their children, Ele tem essa pegada meio store. de conta de fadas, né? Eu gosto muito disso plenty, trees, fertile, yielding, birds uh -huh. and bees. <risos> eu quero romances, me ah, a Gabi já adorou, né? Discover, conquer, daring, Vem comigo que eu sei tudo do jogo. A remember, friend, not. Just sword that makes one lady or a lord. A ah, legal, vi que tem que combate também, kingdom, né? E dá pra sim, ó, fazer romance, negociar are. as paradinhas. Tem diplomacia. Ei, love, yeah, love or war? Shall ever after be oh. united? <risos> Now go, be tá, kind. Legal. Cru, com bondade, com maldade. A Gabi <risos> <and make your, risos> ah, já curtiu, né, cara? <risos> não, sério, é que eu tô empolgada com o jogo, porque eu realmente, assim, ó. Eu amo esse tipo de game de simulação, assim. Amo, amo, amo, amo. É muito legal, né, cara? É. Bom, já vai sair essa semana em acesso antecipado. E eu vi que tem uma demo na Steam, né, cara? Então a galera que tá na dúvida aí se compra ou não compra o game, tem uma demo aí pra testar também, né? É. Vambora, e... então. Gerando... A área inicial, olha aí, cara uh, Tá Então aqui a gente tem os nossos Fabulinhos, a gente é fabulinha sou fabulinha Gabi, fabulinha Lolo Então o nome do jogo é Fable, eu adorei Que os personagens são os fabulinhos <risos> E ele tá. tá todo em português brasileiro Que é legal também, né Tá, então mover a câmera, beleza Aí aumentar o zoom Aqui ó, tipo, ah, eu quero fazer uma administração Eu quero ver tudo que tá rolando Tá, Ou... é bem livre pra isso, né, quero cara Quer ir bem pertinho, tá Girar a câmera com o botão do mouse e blu, blu, blu, blu, É, um tutorialzinho aí Isso. já dá umas moedinhas pra cumprir aí tá. as missões de tutorial, né? Eu sempre gosto de ver onde é que tá a água porque eu gosto de fazer as estradinhas bem na direção da água. Tá, aí, beleza. sei lá, porque eu gosto que seja perto da água. Não gosto de caminhar muito. Tá, já vi tá. que já completou ó, a missão, completei, né? Completei. Ó, o jogo ele é muito intuitivo, ele é muito fácil de aprender e todo o tutorial tá aqui no cantinho. Então, ó, mova a câmera, faça isso, faça aquilo... Não, não, não. Tá tudo aqui do lado, foi exatamente o que eu mostrei pra vocês. E aqui ele vai dando moedinhas conforme eu for completando, tá? Tá legal. Construir cinco estradas de cascalho, construir uma cabana dos operários oh, e nomear um operário. Ah, tá legal, cara. Então, beleza. Putz, tinha uns games nesse estilo que eu gostava muito antigamente, que era o Pharaoh, que era de faraó, tudo no Egito, e o César, hum. cara. Não sei, a galera aí das antigas talvez já tenha jogado. Tá. Então aqui tem um martelinho de construção, a gente vai clicar aqui nele. E aí aqui já vai ter a opção é, da cabana do operário, que a gente pode colocar... É, pra, eu vou Vamos colocar... ver o senso estético da Gabi É maravilhoso. Aqui, agora. vai ser aqui, ó. Tá bom. Tá. Aí, então, aqui eu já, já consegui completar essa daí, ok? Tá, tem cinco estradas de cascalho agora pra tá. fazer, né? Aí eu clico aqui, ó, que é a parte de estradas e pontes. E tá. aqui eu vou clicar. É que eu quis primeiro colocar esse pra daí fazer aqui, ó. Um, e aí tu puxa. Dois, três, quatro, cinco. Ah, saquei. E aí cliquei. E aí completei. Tá, beleza. E agora eu tenho que nomear um operário. Aí. Okay. Ah, ver. tá. nomear é o seguinte, aqui eu tenho que. Ó, eu tenho já a cabana dos operários. Então eu tenho que clicar aqui no mais. Ah, pra alocar alguém pra ele. Pra ali, alocar. Né? que no caso a Emma vai ser a responsável, tá? Emma Garcia. É, por enquanto tem esses quatro <risos> fabulinhos aqui e a Emma é a responsável já por essa parte aí. Tá, legal. Deixa eu só ver se eu coloquei aqui no primeiro. Não, aqui já tá. Já tem, né? Aí eu vou aumentar um pouquinho mais aqui a estrada. Tá. Ah, ele já deu o primeiro bloco de missões cumpridas aí também, né? Aí eu vou reivindicar as minhas maidinhas. Me dá meu dinheiro, jogo! <risos> Construir um cafofo. Ai, que delícia! Uhum. Os cafofos eu gosto de colocar assim, ó. O cafofo é, é tipo a casinha onde eles moram? Isso. Daí tá. eu vou colocando eu gosto de colocar na estrada, tá? Tipo, fazer uma estradinha de cafofinhos. Tipo, aqui <risos> vai ser o primeiro. Tá. Daí que tem a fundação, que é tipo o quintalzinho, tá? Aí eu, eu coloco aqui, ó, e arrasto pra fazer, tipo, um, quintal, um quintalzinho. Ah, pode, tipo, expandir, botar uns anexos ali. Eu, vou, eu tô vendo que tem anexações ali, ó. Sim. Estruturas diferentes. Tá, e aqui diz a quantidade da população que tem aqui. Tipo, ainda é um assentamento, não é nenhuma cidade ou um reino. Então, por enquanto, eu tenho quatro e eu não tenho nenhuma casa pra eles, por isso que eu tô fazendo o cafofo, tá? Tá, tá acima da capacidade de habitação, isso, né? Isso, aqui tá a grana, então eu vou fazer mais uma casinha, mais um cafofo, tá? Tá, Porque legal. eu quero... Aqui no R, ó, eu vou mudando a direção da porta, tá? Ah, o azulzinho ele tipo diz onde aqui. é que é a frente, né? Eu vou fazer bem certinho ali, ó, atrás. Aqui eu vou fazer o anexo, ó, eu puxo. Onde? vai construir, ó. O quintal igualzinho do outro pra não ter treta. Não, que o, não ter treta. O, o do vizinho é maior que o meu, né? Aqui eu vou acelerar, ó, pra uhul, casa ficar pronta. E dá pra dar um uhul. mega zoom e ver uhul. o que, que eles estão fazendo uhul. ali é. também, né? Sim, ó. Oh, por exemplo, aqui, ó. Oh, eu vejo uhul. a carrocinha, aqui eu vejo eles. Aqui ainda não tá construído, precisa de cinco de madeira e tal. Isso eles mesmos vão trabalhando, sim. Top. Aqui, por exemplo, ó. Tem um banheirinho, eu posso depor Aqui, ó, são as anexações que ficam dentro desse anexozinho aqui, tá? Inclusive, a tua próxima missão é construir duas anexações de cafofo dentro do novo jardim, né? Tá. Aí, então, vamos acelerar aqui, ó. Tá, tá pronto, ó. Uhum. Ah, tá, legal. Tem duas casinhas, uma tem um banheiro, a outra já tá fazendo um mes... Eu não preciso colocar nada, tá? Eles mesmos que vão é, fazendo, fazendo isso. Tipo, conforme aquilo que eles querem, eles mesmos já vão fazendo. Eles têm vontades Nossa. próprias. <risos> ó, é. vou reivindicar minhas moedinhas. Já tem mais missão. Aí ó. eu preciso construir um, um poço, tá? Porque, obviamente, eles precisam de água. Tá. Então eu vou aqui, ó. Aqui. Eu, sou... eu tô lembrando de tudo. <risos> não, mas assim, ó. Aí aqui, ó. Eu, aqui a gente pode colocar um, um poço, eu colocaria, tipo, na ponta. Ah, é tipo, tipo, essa azul é a área de abastecimento de água, Isso, tá? só que daí eu tenho que calcular, assim, onde é que eu vou colocando as casas. Porque, é claro que faz mais sentido colocar um poço na parte mais... É, parte mais central, residencial, pra abastecer todo mundo. Então, vamos tentar ver. Eu gostaria de colocar, talvez, aqui entre as casas, por... Pro... Assim, ó. Visualmente, eu colocaria aqui. <risos> Ai, ah, eu coloquei! <risos> Pronto, Azar. Eu coloquei. A Gabi, Ai, ela azar. constrói pela estética da Ai, coisa. Ah, eu sou é engenheirada, né, qualquer coisa, eu faço mais uma, mais tarde, azar. <risos> tá, <risos> Meu beleza, Deus. tá construindo. Ele tá. não completou a missão porque ainda não terminou a construção, né? Tá. E tem que dar boas-vindas aos novos fabulinhos. Acho é, que vai ter gente nova chegando. Vai ter nova gente, gente nova chegando. E ah, aqui, eu posso colocar, tipo, bem rápido… Tá, é bem pra galera rápido. ansiosa que quer ver a construção Ai, é que rolando. Que não sou lá. eu, né capaz? <risos> tá, beleza. Tá, então, ó… Vou colocar aqui mais pertinho, ó… Ficou até virado. Ele Porque... lembra até uma estética meio é, do Warcraft de antigamente, mas, claro, com um visual um pouquinho mais novo, né? Mas eu achei meio animadinho bonito o anim... visual, né? Ó, oh, ali tá a casa, tá vendo que as portinhas ficam ali pra rua, ó? Ah, tá a fofinho liga. demais. Tá bonito, tá bonito. Né? Tá, meu querido. Constru oh. oh. os primeiros oh. recém-chegados. O que, que acontece? As as é, o, o pessoal começa come ah, a... A Gabi Bulldog tá fazendo um assentamento é lindo, as longas, eu quero é, morar é, lá. Bom, e daí começa a vir visitantes, eu tenho que estar com casa preparada tá. pra isso. Tá, entendi. Eu, a, a, a princesinha aqui já tá criando a fanfic dela, a galera tá chegando. <risos> Todo mundo quer ir pro reino de Rio Tá, e o que, que acontece? <risos> a nossa quantidade de cafofos tá atolado. Já tem tá seis pronto. pessoas com seis... Tipo, seis casinhas pra seis pessoas e se chegar a gente nova... Sabe aí aquela que é visita indesejada? Então, o, tem que ter casa. O agregado, o primo e aí o tio que não sai de casa não, e que vai morar com tem que ter. A gente. Então vamos tem. lá. Então vamos fazer outro cafofinho. Fazer um cafofinho. Tá. Aí eu vou aqui no R, ó. E eu mudo aqui a direção, ó. Que eu quero deixar a porta pra cá. Beleza. Pronto. Aí aqui eu coloco a fundação. Fazer uma mansão nessa aí? Fazer um... Um monte de coisa Ah, aí. mas vai dar briga Com... dos, dos fabulinhos Bota fliperama, bota videogame <risos> Ó, aqui eu vou reivindicar Tá, que eu construí um poço e tal tá. Aí, Você tem que fazer fazenda. uma fazenda Daí é o seguinte Aí a coisa começa a ficar boa Eu quero hum. construir mais estrada, tá? Por quê? Porque, Porque eu quero Só tem uma rua essa, esse por... reino É o reino Porque de tá uma rua por... só <risos> Porque tá uma pobreza só por isso, tá? Calma Beleza, Ó. velho eu vou daqui, ó, eu vou puxar uma rua pra cá pra nossa fazenda, tá? Tá, beleza. Fazer umas fazendinhas na rua de trás, né? É, Tá, Daí… Ficando com cara agora de uma vilinha, né? É, tá Eu quero ver daqui a um tempo quando tu disser isso aí é um grande reino. Tá, beleza. Tá, ó, parece que alguns recém-chegados, lalala, beleza. Tá construindo mais estrada agora, tá? até continua botando mais estrada. Não, não, era só… Aí, <risos> ó, pra sair daquele modo construção, tu clica com o direito do mouse, daí sai. Tá, tá aqui, aqui tá a fazendinha, a fazendinha vai ficar aqui, ó. Hum, que bonito Aqui, tá? Ó, já tem até um, um galo. Beleza, tá. Tá. aí eles vão lá construir vão lá automaticamente. Construir, sim. Tá, ah, saquei. Ficou meio torto, ficou meio torto. Não, não ficou bonito. A fazenda não pode ser ah. simétrica. A fazenda tem que ser mais ao natural, assim, ó. L é naturel. O cara estaciona ali o, o Jeep ali, aí já sai caminhando oh, pro celeiro. Pode ser Tá. It seems you got a from a hmm. Uma carta de um admirador Olha uh, uh. Oh, lá em cima, o uh, que é que diz a carta. Uh, uh, uh, deixa eu ver sozinha, Calma, olha pro lado, Lolo Quem é o Giovanni? O Giovanni Olá, princesa da Esplorosa, beleza Você já é o maior assunto desse novo reino Olha só pra nós, estamos sentados em uma mina de ouro. Seria do seu interesse uma parceria de negócios? Se assim fosse o desejo de Cupido? Ó, uma parceria em algo mais? Iiii... Ele tem cara de galã, né, esse tem... Foi, Giovanni? Ele tem, tem cara um olho de... meio dormido, mas sim. <risos> Ó, mande seus fabulinhos conversarem com os meus fabulinhos. Hum, Nossa! Fazer troca mãe. de fabulinhos. Continuar. Ó, Giovanni, hum, o príncipe mercador. Quero continuar essa conversa dinheiro. com Giovanni. Tá. tá, eu quero a minha fazenda pronta agora, vamos. Você tem que alocar algum lá ou eles vão lá? Não, só quando tiver construído. Ah, só quando tiver construído. Como é, que tá? como é que tu vê? Tem como ver o status de construção? Ah, Aí ó, o material ó. necessário. Ah, tu pode escolher o que que vai Sim. plantar, né? Ah, eu vou plantar aqui ó. É 25 então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aí depois a gente... <risos> Calma! É. Eu tô se perdendo no meio do cálculo aí, Calma. ó. Calma, vai dar bom. Aí já tem tá bastante a, a plantação, né? Aí, ó. Duzentão! Aí. Aí, Olha ó, as árvores! Coisa. Desculpa, mundo, desculpa. Acho que até passei dos 25, ah, mas tudo A bem. desmatou aí, ó, né? vamos <risos> acelerar, porque eu quero essa fazenda pronta. Ah, tá. Aí quando tu manda a plantação... É, se estabelecer ali é que ele começa a construção da fazenda mesmo tá, e outra questão, eu tenho que ficar cuidando assim ó, tudo aquilo que eu for construindo, eu tenho que alocar pessoas para trabalhar, no caso no, no posto em si não precisa Tá? Ah. Aqui na casa de operário, lembra que eu botei a Ema, né? Ah. Quando a fazenda ficar pronta, eu preciso colocar alguém pra trabalhar na fazenda. Ah, tipo aqui, não, ó. não vai ter atividade ali. Sim, então aqui, ó. A Agnes, bora trabalhar, minha filha. Vamos, Tom! Vamos, Mabel, galerinha! <risos> quero ver quero... a produção. Aí tu E aqui galera, eu reivindico agora. 25, a moedinhas. E aqui, ó. Ele, ele eu. Tá, você tem, ó. Ih, tem que fazer mais casas, Lolo, pera. Mais cafofo aí, né? Vou fazer mais cafofo. Tá, vamos botar… mais. Já tá com bastante gente, né? Tá quase no limite de novo, né? É. Aqui. Aí. Aí, eu vou botar bem… Pode ser… Aqui, bem simétrico. Tá, beleza. E aí, aqui… Esse aí a gente podia constrói. ser a mansão, né? Tá, só pra dar briga. É, esse aí é um quintalzão, ó. <risos> <risos> Mas... Agora ficou esculhambado, que ficou maior. É os que recém chegaram são os que têm a casa maior. <risos> tá. Que Aí sacanagem. A tá tá. Aí a galera da fazenda já tá trabalhando lá. Hein? Ai, olha que fofinho. É, Ai. É. Tá. Top. Terminou o carro. Ai, não, é porque a gente ganhou esse jogo, mas de verdade eu tô adorando. Esse é aquele tipo de jogo que a pessoa fica viciada, passa o dia inteiro jogando. Não, você sabe <risos> que a gente é muito franco, assim, quando a gente ganha jogo, independente disso, a gente sempre é muito sincero com os pontos positivos ou negativos, mas até agora, sério, eu tô adorando, adorando, eu tô achando muito massa. Tá, um acampamento de lenhador. Então, vamos lá, calma, fazendo aqui. Acampamento de lenhador. Tá, ele marca as árvores na área indicada. Então, o que, que eu tenho que fazer? Botar tá perto hum. da... Tem das que árvores. ou colocar aqui pra ele, tipo, pegar isso aqui, mas ou colocar Mas acho que tá fora aqui... do teu terreno aquilo lá, né? Ah, mas daí a gente faz uma contravenção. Não, contravenção <risos> deve, deve tá testar pra, pra aumentar o terreno, né? Ó, aí ó aqui ó, o que, que a gente vai fazer aqui? ó A gente vai mostrar... levar a democracia pra esse bosque. A gente coloca ele aqui, ó, tipo, no... Num... Aqui. Ah, tá, beleza. Colar Vamos escondido, né? É tipo desmatamento ah. ilegal, que ninguém sabe o que tá rolando lá dentro, né? Marco alcançado. Tá. Uh, minha nossa, já conseguimos encontrar tantos fabulinhos corajosos o suficiente para é, confiar em suas vidas a nós, que já podemos nos chamar de aldeia. aldeia da Gabi. Aldeia. Hum, hum, hum, hum. <risos> tá, é como se o passe agora tu, é, desbloqueou novas construções, né? Meu Deus, a casa do homem sumiu aqui. É, tá. <risos> Gabi escondeu lá no bosque. <risos> tá, mas ele tá montando tá. lá, né? Construir o acampamento do lenhador. Então vamos dar um... um... Hum. Tá, caraca, tá, vamos já, foi, já foi, ó, já foi, ó. Já foi, então para, então pausa. Ah, tem que nomear um lenhador. Caraca, olha que onde a Gabi o um negócio. Virar a câmera aí, pô. Aqui, ó. Aí, ó. Tem como girar a câmera, não tem? Tem. Certo. Aí, certo. ó. O lenhador vai ser a Jane. Caraca, botar aí. E o aí. Hugh? Isso aí. Muito bem, dois lenhadores, né? Dois lenhadores. É, eu ganho, ó. Vim, eu ganho. Ah, eu sempre tenho que controlar isso aqui, ó. Nunca pode ter mais gente do que casa, senão eles vão ficar chateados. E aqui a felicidade deles, ó. Ah, tá. A média dos fabulinhos, ela pode variar de 0 a 100. Eu não quero nem 63. saber o que, que acontece se diminuir isso aí, né? É. Eles vão entrar em não. breve, ou vão pra outros reinos, né? é. Ah, aqui, ó. Aqui eu vou coletando impostos. Como eu fiz as casas e tal, eles, eles vão me... Eu, eles vão contribuindo e eu já tenho 58, tá? Ah, então vamos aumentar a população para mais gente significa mais impostos Colocar <risos> decoração, aqui eu consigo ver, ó Comodidades Militar, nanana, Decorações Então vamos colocar isso aqui Ah, entre as casinhas podia ter uma, uma aí. Aqui. Caraca, que a Gabi fez ali umas árvores uh -huh. Ciprestes Aqui Top. E aqui, não sei se dá pra colocar dentro Não Aqui, do lado da fazendinha Ah, fica bonita assim, botar ó, umas paradinhas dessas Então lá. decorações, coloquei Aqui a aldeia, alcancei ah, o marco Certamente a decoração aumenta o nível de felicidade dos fabulinhos, né? É, continua 63 Tá, mas aí, aí alegres, eles viu? têm que interagir um pouco mais Ah, eu vou fazer mais estrada, amor, olha só Aqui, ó, nós... vamos até a água Porque a gente os fabulinhos gostam de olhar o mar Daí agora a gente tem que fazer mais. O mar é boa, né? Não sei se, se <risos> é um lago. Aqui, ó, um lago. Ó, a plantação tá bonita lá já, hein? Olha ali! Vamos pertinho, as abóboras. Aí, ó. Meu Deus, que amorzinho. Tá. Aí ah, eu quero fazer mais casas, ok? Ok, aí já tá Calma, pra selecione. Tututu, construa uma silvícula. Tá, primeiro vamos botar mais casas, porque eu não quero correr o risco de não ter como receber os meus amiguinhos. Ok. Eu vou fazer tá tipo belo. essa Rua das Casas, pros vizinhos todos se meterem na vida de todos, tá? tá? tá. É, eu acho que faz sentido porque alguns prédios eventualmente vão ter um, um dano na, na reputação da região, né? Então é bom deixar as residências próximas. Né? E aí, as residências são um pouquinho diferentes. Só tu tá vendo que essa aqui é mais alta? É... Essa aqui tem duas, ó. Não é tipo... Tem umas variantes, Tudo igual. Né? As aqui mas é mais, mais simplesinha. É bom. Quanto mais casa, tá. mais imposto ali, ó. Tá. Beleza, já tem algumas atividades ah, industriais, não, peraí. né? Peraí que eu tenho que clicar aqui pra construir, calma. Construir, tá. Agora... Ah, entendi, entendi. Calma. <risos> tá, vamos ajustar assim, ó. Tá, Tá legal. Ok, agora tem que criar... Estão Caramba. coletando madeira aí já, né? Ó, chegou mais gente, ó. Boas-vindas a Boas dois. Boas-vindas. Ih, agora já tem 11, ó. Daqui a pouco a gente tem que fazer mais, tá. Daí, calma, ó, <risos> selecionar o equipamento lenhador pra construir uma silvícula. Então, oh. ah, claro que a gente sabe o que é uma silvícula, né? <risos> tá, beleza. Um lenhador, estoque... Ah, mas deve ter que selecionar ele lá. Tá. E lá dentro deve ter que construir, será que não? Na estrutura aí? Aí pode botar mais um. Mais gente pra trabalhar. Esse na outra aba aí. Tipo, anexações, ó. Claro que eu sabia. Né? Era óbvio, né? <risos> ah, tem que fazer coladinho, né? É, o silvicultor, ó, aí. ele marca a árvore na área indicada. Ah, esse aí é o é do Leandro. Pra serem derrubadas. Coloca as anexações ali, nas anexações dele ali. Na... Quer do ver? Quê? Clica ali. Aí, aí ah. é o civicultor, ó. ele planta novas árvores, né? Essa ah. que é a parada do civicultor. Ah, não, tá. Aqui o acampamento que ele marca as árvores que vão ser destruídas. E o civicultor, ele planta as novas árvores. Isso, Isso aí. Pode tá. é, não ficar sem árvores, né? Porque aí tá. senão vai perder os recursos, né? All right. Então aqui, selecionar o acampamento de lenhador pra construir o civic... Já foi. Construir o acampamento de pedra. Hum. Então, ó, tá é, vendo que eu, é eu tô sempre acelerando pra ele dar pronto nas, peraí que eu pausei, nas, nas atividades, tá? Aí o um acabamento de pedra é isso aqui, ó, que é, colet... é pedra é coletada de... do depósito de pedra anexo. Quando acabar a estrutura, perde a utilidade. Tá. Então a gente vai botar bem num canto, que você dessa deve ser meio feio. <risos> Vamos botar aqui, tem, ó. É pedra que tem ali no canto? Entre as árvores? Não. Não sei. Ah, é a ah, pedra e outra coisa, ali, ó. Tu tá vendo que isso aqui é meio vermelho? É sinal de que as pessoas não querem perto da cidade. Sério mesmo, não é brincadeira. É, isso aí. Isso aqui é sinal que as pessoas, tipo, é um tipo de construção que as pessoas querem distância. Então o ideal é, tipo, botar bem na pontinha mais longe possível. Cara. Ah, mas você tem que colocar lá no depósito de pedra, isso aí. Tá, mas onde é que tem pedra? Ah, ali onde está em azul, ó. Ah, tá. Vocês têm que colocar em cima. Ah, é, vai ter que ser alguma coisa assim. Aí, tipo, ó. Aqui. Isso. Tem que ser onde tem recursos, né? Isso. Aí, se ficar sem pedra, a gente vai ter que comprar o terreno do lado, que eu já vi que tem pedras lá, né? É. E aí a gente tem que botar um estoque, que é isso aqui: do lado. Ah, para os caras levarem, tipo, os blocos de pedra, né? Aham. Uhum. Ah, a gente já tem que fazer as anexações ah, aqui aí é isso também. Aham. Né? Uhum. Caramba, ah. queridinho. Tá, construí. Tá, beleza. Mandou fazer já com os isso. anexos, né? Eu não tenho bem certeza se eu cheguei a clicar certo, né? Mas isso aí a gente vai ver quando é. ficar pronto. <risos> uhum. Tá, mas até agora tá bem intuitivo e o jogo ele Sim. explica bem as mecânicas também, né? Pra quem não tem muita ideia de como começar, ele já explica tudo, né? Tá, e aqui a missão de conseguir conseguindo os impostos, ó, já tem 165 de 200, hum, tá? o dinheiro é trans! É, o que que eu acho? Eu vou ser bem sincera, eu não sou muito de tutoriais muito longos. Esse aqui pra mim é um tutorial muito assim, tipo, ah, agora faz isso, agora faz isso, agora faz isso. Eu achei bem dinâmico, assim, então eu achei bem fácil de aprender. E achei bem tranquilo Tu falou super intuitivo É, porque não fica aqueles pop-ups na tela Com textão pra pessoa ler, já é a missão, né? Tá azul porque tá com água Tá Acho acumulando tá água modo, Não, tá no modo de construção não. É isso Acho que tá com a água da chuva <risos> meu Tá vendo Deus aqui, ó, tá acumulando água Tá, vamos, meu filho meu Eu quero meu acampamento de pedra, pronto Eu cliquei em construir Cliquei, né? Aí, ó. Não, é isso mesmo? Tá certo? Tá certo. A gente acel... Olha lá ele construindo. Agora ele tá <risos> acelerando. Agora foi, Acelera. né? Bora. Tá, tá aqui a gente vai acelerando. Opa, calma. Ih, a gente tá começando a ficar sem espaço. De novo. Na... Ah, tá. Mas... Ih, chegou mais gente ainda, uh -huh. cara. A galera tá vendo o progresso da, da aldeia, ah, né? Ah, vai ter gente morando perto da fazenda, azar. <risos> ó. Ah. Vamos fazer casa. Fazer mais cafofo, né? Uhum. Azar, né? Agora vai ser perto da fazenda. É isso. Início, né? Tá ficando sem espaço. Isso aqui vai ter um super treco do lado. Ah, pra galera hum. aí dessa região ter é. É, boas estruturas, né? Sim. Ok, esses anexos aí eu imagino que aumentem a felicidade deles também. Ó, oh, esse aqui está sem água. Ele Misa, tem um desejo ele de tá água. Tá muito longe. Tá muito longe. Vamos fazer um outro poço. Aqui na água. Azar, vai ter um poço aqui, ó, do ladinho, pra ele ficar bem feliz. Tá. Um poço na frente da água, beleza, né? Na frente do lago. Tá de boa, né? Constrói pra deixar esse bicho feliz. Ó, já tá cheio de missão agora, ó. Tá, mas eu quero acelerar pra deixar tô, Tá me deixando nervosa ele queria água e não ter Tá me dando <risos> sede <risos> Tá, ó, selecione um fabulinho No menu de visão geral Visão geral é aqui tá. Daí aqui, ó Tem um fabulinho que tá triste, ó Qual? Ô, oh, jenny Ela tá desempregada Então vou botar ela pra trabalhar, pra ver se ela vai ficar feliz <risos> Vamos ver se ela vai ficar feliz <risos> Calma, nomei no local de trabalho Então aqui, ó ah, beleza, tipo, na fazenda, pode é, alocar um trabalhador, né? Ah, esse aqui vai trabalhar, esse aqui vai trabalhar... Ah, a Jane, que tava desempregada... Ah, já vamos logo botar pra trabalhar. Tá, beleza. Tá, daí aqui, ó. Ok. Selecionar, tipo, tá, selecionei. Se eu quiser, por exemplo, gerenciar pela visão geral, não preciso clicar no bonequinho, caçar o bonequinho, eu posso ir pela visão geral. Ah, pode dar um zoom, tipo, eu quero ver o que a Emma tá, tá Isso. fazendo, né? Tipo, aí, tipo assim, ó, a Agnes. Ah, vamos seguir a Agnes, ver se ela tá trabalhando Isso, direito. Isso, tá ali na abóbora, quer ver? Ó? A Agnes, tá aqui na ah, abóbora. Ia. Isso aqui é o Tom. Tá, Beleza. Legal. Aí aqui, calma. Vamos só ver aqui a questão das casas tá me deixando nervosa. Vou construir mais uma aqui. <risos> Tem que não, fazer um não... prédio já, né? Um arranha-céu aí. É. Já vamos botar aqui, ó, mais uma casinha. Ah, ele tá sem água. Cara, para ah, é, construir perto, perto do posto. Perto né? do posto. Não, mais de um também não dá. Tem que fazer mais ruas aí, Gabi. Fazer um, é. um novo loteamento aí. Tá. A casa. Tá, espera, não vou construir ainda. Eita. <risos> tá. Vamos fazer primeiro mais ruas, né? Fazer estradas aí, né? Isso. Aqui. Ah, já tá ficando uma vilinha. Ah, é, tá boa, ficando né? top. Aqui. Aí, ó. É a, a aldeia em é T. É um T, gigante. <risos> <risos> Para de esculhambar, ah, minha velhinha. <risos> <risos> Agora todas sem anexos grandes, Azar. Aí, ah, aí. que tá triste, porque é deve ter um anexo pequeno. Certeza, é que é a morte de inveja <risos> da, da outra, né. <risos> Olha aí, mais dois. Olha aí. Ah, tá crescendo. Ai, calma, socorro, agora. tá crescendo muito rápido. Eu vou fazer outra rua aqui, tá? <risos> mas isso é bom. Dá aqui <risos> Não, porque eu não quero botar. Ah, dá pra botar umas casas de costas ali, né? Então dá pra fazer tá. uma rua tipo aqui. Entendi. Vai, mas vai ficar cheio de terra no baldio aí vai ficar perigosa a vilinha, eles vão ser é... assaltados. É. É, vamos. Ah, fazer <risos> é. mais uma. Fazer uma rua aqui, ó, azar. Dane-se, né? Dane-se. de rua, isso aí. Aqui, porque o reino é meu, eu faço o que eu quiser. É isso. Aí, aqui. Essa vai ter uma super, uma super área, Azar. <risos> <E aí, ó. risos> ah, vai ter uma que colocar até piscina. Olha aí, ó, vai ter uma área de piscina. Meu Deus, agora todo mundo vai ficar chateado, lolô, Porque essa aqui tem uma casa melhor. <risos> meu Deus. Galera, acho que agora vocês já conseguiram dar uma boa visualizada aqui em como é que funciona o game. Eu, sinceramente, tô curtindo demais. Eu tô achando assim, ó. E, essas são as nossas primeiras impressões, porque, como eu disse, a gente recém tá fazendo o tutorial, a gente recém tá começando. Mas assim, o jogo é muito fofinho Eu cheguei a jogar ontem de noite pra saber explicar melhor Pra vocês agora Ficou viciada, já Fiquei aviso viciada, <risos> louca pra continuar Vamos até acelerar aqui, ó, pra deixar pronta essa casa Quero ver a mansão pronta Ó, e tem várias opções de construções ali Então, eu, pelo que eu vi, a gente tá recém começando Na construção do reino, né? Sim Tem diplomacia, comércio, guerra Também tem conflito entre os reinos, né? Tu viu que o, o cara, aquele que eu esqueci o nome Ele mandou cartinha querendo fazer Giovanni Ah, eu, não, não esqueci ah, Queria é fazer olho. negócios e aí ele mandou os meus uh, fabulinhos. Irem lá conversar com os fabulinhos dele pra gente tentar fechar uma parceria aí. Então é isso, bah, Eu tô curtindo pra caramba. Recomendo vocês baixarem ali. Pelo hum, menos a demo, né? A pra demo, testar, pra né? Pra testar. Porque, assim, ó. Pra quem gosta de jogo de simulação, de cidadezinha, de gerenciar e todo o funcionamento, cara, é apaixonante. Eu, sinceramente, tô curtindo bastante. É isso, galera. Fica a nossa dica aí do Fabledon. O jogo, ele tá saindo para PC em acesso antecipado agora no dia 13 de abril. E agradecer de novo a galera aí da divulgação do game por terem enviado uma cópia e a gente preparar esse vídeo para vocês aqui no canal, né? Galera, lembra demais de dar um like aqui nesse vídeo e até, até a próxima! próxima!